A gente está vivendo um momento onde o feminicídio está se naturalizando cada vez mais. Os homens acham que tem controle sobre o corpo das mulheres, cada vez mais num processo de objetificação. O feminicídio ele é resultado direto do machismo, do controle dos corpos. E isso é algo muito grave que essa casa precisa repudiar. No mês de março, a Câmara Legislativa do DF aprovou uma série de projetos na defesa dos direitos das mulheres. Um deles foi um projeto que eu apresentei, que era o Maria da Penha nas escolas, que já acontece, acontece através do Tribunal de Justiça do DF. Não se trata de colocar currículo nas escolas ou disciplina nova, mas um conteúdo transversal nas escolas públicas do Distrito Federal. O governador do Distrito Federal vetou o projeto. A gente esperava que fosse vetado porque é um governo que não sabe lidar bem com a oposição com um diálogo duro, com um contraponto sério que é feito por nosso mandato nessa casa. Mas nós achamos que é um absurdo e muito pouco republicano esse veto, já que nós vivemos essa situação tão grave de feminicídio estrutural e essa situação grave de violência contra a mulher. Nós precisamos discutir feminicídio, é preciso parar essa onda de violência contra a mulher. Um bom caminho é facilitar os instrumentos de denúncia, sim, responsabilizar o culpado, sim, mas também prevenir, debater esse tema nas escolas, na saúde, em todas as políticas públicas de forma transversal. É preciso debater violência, é preciso debater gênero. A mulher não foi construída para ser objeto de nenhum homem, ou se encontrar no papel social que o homem acha que ela tem que estar. É preciso discutir o papel que essa mulher quer ter. A autonomia do seu corpo na história, na sociedade, na cidade. Então eu queria subir essa tribuna hoje para mais uma vez lamentar profundamente. Nós não estamos falando de discussão política, de divergência ideológica, nós estamos falando de mais uma vida a vida da professora Débora Tereza Correia, de 43 anos, que foi ceifada ontem no Distrito Federal. A décima terceira vítima. Desse grave problema que é o feminicídio Outras parlamentares já falaram disso hoje Eu acho que essa casa precisa de fato Responder ao problema do feminicídio